Eu tenho um presente para você. Quer receber a minha ajuda com o seu negócio por um ano sem pagar nada? Eu tô oferecendo uma consultoria gratuita para os meus alunos. Mas atenção, viu? É somente para os alunos do meu curso Como Empreender. E as vagas, elas são limitadas, tá? Além do conteúdo do curso que tá recheado de informações para te capacitar a ter ou negócio você vai ter a minha ajuda nessa caminhada por um ano através do meu grupo exclusivo do telegram para alunos isso mesmo ajuda ao vivo sempre que você precisar eu vou te ajudar viu eu vou pegar na sua mão eu vou te ensinar desde onde você vai conseguir recurso financeiro passando pela forma correta de anunciar precificar os seus produtos até a parte final de localização da sua loja física e vou te ajudar na escolha da melhor plataforma para sua loja virtual. Então, gostou? É só acessar o primeiro link aqui da descrição e conhecer o meu treinamento. Te espero lá, viu?